Olá pessoal, meu nome é Rogério Zenon e hoje nossa visita é nesse maravilhoso sobrado de esquina no condomínio fechado Alphaville e Pes. Terreno de esquina com 1.220 metros quadrados com área construída de 700 metros quadrados. No living, a arquiteta criou uma atmosfera clara, valorizando cada peça eleita para decoração, além de permitir que a paisagem externa abraçasse toda a casa. Uma arquitetura em formas limpas e retas, ditadas pelo modernismo, sem apologia a estilos, foi a solução encontrada pela arquiteta Isabel Jacob. Varanda em laje protendida, Projeto Estrutural Irata. Os espaços, como a varanda, são amplos integrados e convidativos, sem excesso, pontuados por peças de design brasileiro e adereços de várias partes do mundo. A casa foi implantada em uma esquina com insolação frontal norte. A piscina e o solário, na lateral, apresentam amplos jardins voltados para o nascente e permitem a integração com a varanda voltada para o sul. Com esta localização, o ambiente dispõe de maior conforto. Piscina em pastilhas com raia de 25 metros. A casa tem sistema de para-raio, poço artesiano e energia solar. A gourmet ganhou toques humanizados ao receber a mesa em madeira de demolição e cadeiras em couro com design contemporâneo. Projeto de automação automatize, controla luz, climatização e cortinas.